Olá, meu nome é João, sou da Unidade Niquelândia da CBA, há cinco anos na área de Comunicação e Responsabilidade Social e também atuando como mobilizador do PVE, apesar do programa já estar no município desde o seu início há nove anos. Bem, fazer mobilização é um desafio muito grande, fazer com que as pessoas pensem e discutam mais sobre o tema educação mostrar que elas também podem contribuir para a melhoria da educação pública é uma tarefa difícil, porém é muito gratificante esse trabalho. É, hoje já enxergamos frutos como pessoas mais engajadas no tema educação, pessoas mais participativas no cotidiano escolar, mais presentes no dia a dia da escola. e isso só nos mostra que estamos no caminho certo. vamos entrar agora no terceiro ciclo do PVE, trabalhando forte com o Desafio Criativos da Escola, que é uma outra ação de mobilização e que também só me engrandece, tanto é, profissionalmente como pessoalmente, pois é, trabalhar o desafio junto com os jovens, entender o que eles pensam sobre educação, é muito gratificante também. E a expectativa é que no último ciclo, né, no quarto ciclo, no evento final, a gente possa mostrar para a comunidade os vários resultados que obtivemos aí durante o ano com o PVE. Um abraço a todos, sucesso aos outros mobilizadores e sorte no trabalho. Até mais.